Olá pessoal, tudo bem? É, voltei para mostrar pra vocês o vídeo do kitzinho de moletom que eu fiquei de mostrar é, Chegou em 7 dias, bem rapidinho Eles são bem caprichosos, depois vou mostrar pra vocês a foto da, da embalagem que eles fazem, muito bonitinho é, Eu já abri o pacote, como sempre, porque <risos> eu não resisto é, já viu os kitzinhos, muito bonitinho. É, não é muito grosso o moletom, mas também não é aqueles porcaria, sabe? Dá pra usar tranquilo, que a criança não vai passar frio, não vai morrer de frio. E eu vou mostrar pra vocês agora. Então. Primeiro kitzinho. Tirar as da Nicole aqui. Calcinha preta. Calcinha preta. Pelo <risos> você põe aquela tela preta. Será que eu Esse aqui foi o que eu mais amei. Peguei todos tamanho 2, porque eu vi no, no grupo lá que eles têm no Facebook Boutique Infantil que eles estavam em tamanho pequeno. Não tão pequeno, mas também um eu acho que ia ficar bem em cima, não ia dar para aproveitar muito. Um pouquinho. Outra calça. Tem para menino, acho que é até 10 anos que eu, que eu me lembro. Um zíper ele é flaneladinho é isso? ele é flanelado, ele é bem gostosinho eu gostei bastante aprovado outra calça aprovado que eu vou comprar mais É, ficou 135 reais com tudo já com o frete. É, demorou sete dias para chegar, super rápido. Estava bem preocupado porque como se fazer esse frio e a Lele estava sem roupa. Mas até que chegou rápido. É, eu vou deixar lá na descrição do vídeo depois o site da Boutique Infantil Mas tem no Facebook, se você quiser conhecer, vai lá, tem o grupo deles que é bem legal Tem várias mães postando fotos das crianças, tem kit de body, tem várias coisas Vale a pena dar uma olhadinha lá Tem roupa pra menina, roupa pra menino, é, acho que até 10 anos, não me lembro direito Mas aí vocês conferem lá os vídeos, as fotos das mamães e eu vou depois colocar uma fotinha da, da, da, da embalagem, que eu super amo, acho eles super caprichosos, caprichosos, é isso? E é, depois eu tiro uma fotinha também dos conjuntinhos, assim, pra, pra dar uma olhadinha melhor, tá bom? ficando por aqui, até o próximo vídeo, que é do canguru, que eu ainda tô tentando gravar, que a minha criança é difícil ela não deixa, mas eu vou tentar, tá bom? Então esse foi o vídeo, deixa o seu like, né produção? A produção tá aqui, ó e deixa seu joinha lá, deixa seu like, deixa seu comentário, curte o canal ficar legal Vou falar do Levi <risos> E até o próximo vídeo Um beijo